Eu sou Maria do blog vou Maria e hoje vou-vos tentar convencer a começar um projeto fotográfico. Estes desafios consistem em pegar na vossa câmera todos os dias e tirar pelo menos uma foto todos os dias e para quem quiser publicar as fotos também em qualquer rede social. Este tipo de desafios costuma durar ou uma semana ou um mês ou mais que um mês ou um ano ou mais que um ano. Isso vai depender um bocado de vocês e quanto tempo vocês se querem desafiar a fotografar. A magia deste desafio é que a foto com que vocês começaram e a vossa última foto vão ser completamente diferentes em termos de qualidade e o vosso estilo vai se sentir cada vez mais à medida que vocês vão se aproximando do último dia do desafio eu acho isto incrível, vocês vão aprender sem saber que estão a aprender só o facto de vocês pegarem na vossa câmera e experimentarem com ela Vai ser fantástico e como tudo na vida, se vocês praticarem alguma coisa, vocês ficam a saber cada vez mais sobre esse tema. Por isso, se vocês quiserem entrar, a primeira coisa que temos que pensar é na duração do nosso desafio. Pode ser uma semana, um mês, um ano, como vocês quiserem. A segunda coisa que nós temos que descobrir é que câmera vamos usar ou que várias câmeras vamos usar, mas como costumam dizer, a melhor câmera é a câmera que está à mão, por isso, se vocês tiverem uma ideia fantástica não tiverem uma câmera reflex com vocês, não se preocupem, peguem no um telemóvel, tirem a foto, a foto vai ficar incrível na mesma. E assim também é uma boa forma de vocês experimentarem várias câmaras e aprenderem um pouco sobre essas câmaras. A terceira coisa que nós devemos fazer é escolher sítio para publicar. Pode ser o Tumblr, pode ser o Instagram, mas eu acho que é importante vocês terem um sítio para publicar porque vão começar a sentir uma pressão boa dos vossos seguidores a querer saber qual é a foto do dia e a quererem acompanhar o vosso progresso e dar-vos um bocadinho de força para não pararem e não desistirem. A quarta coisa que nós podemos fazer é dar um nome ao nosso desafio e usar uma hashtag própria para isso. E assim fica uma coisa vossa, um desafio vosso e as pessoas se quiserem procurar uma foto vossa vocês já têm uma hashtag própria para vocês. A próxima coisa que vocês podem fazer é tentar arranjar inspiração. Vocês podem ir às vossas contas preferidas de Instagram, podem ver alguns vídeos que eu fiz sobre ideias por fotos, mas não escrevam num papel as ideias não guardem as fotos para depois copiar, não é preciso, vocês já precisam de se alimentar de informação visual e depois o vosso cérebro começa a juntar toda a informação para vocês e o vosso estilo vai aparecer a partir daí e as ideias e o vosso estilo vai aparecer de vocês, não vai ser copiar uma foto, vai ser inspirar-se nessa foto para tirar uma foto nova vossa, só vossa. Mas também se vocês observarem tudo que está à vossa volta, vocês conseguem arranjar imensas ideias para fotos, uma folha a cair, a chuva a bater no chão, ou depois da chuva, as poças d'água e o reflexo que faz, um pássaro a voar, tudo é motivo de inspiração e vocês só têm que observar e estarem atentos e vocês vão descobrir imenso sobre vocês com este desafio. A próxima coisa que eu vos queria pedir é para não pensarem muito no vosso feed, porque o mais provável é o vosso estilo ir mudando neste período e vocês vão conseguir arranjar uma forma de conjugar o primeiro filtro para o último fazer uma gradação de filtros se for preciso eu faço isso muito no meu instagram eu nunca penso, ok eu quero mudar o filtro e vou mudar nesta foto é tudo muito inconsciente eu começo a gostar mais de um tipo de cor e começo a mudar gradualmente tendo em conta sempre a última foto então o meu Instagram tem roxos e verdes e azuis, e vocês conseguem ver isso no meu Instagram, mas há sempre uma gradação entre fotos e entre feeds, e acho isso super interessante porque eu não faço propósito, mas gosto imenso de ver isso no meu Instagram, e vocês de certeza vão conseguir fazer isso no vosso desafio fotográfico, vocês podem começar num filtro, mas o mais provável é acabar noutro, e numa coisa que é mais vossa, e por último, se vocês quiserem começar, comecem agora, não esperem por uma segunda-feira, não esperem pelo início do mês, ou início do ano, a altura para começar é agora, sempre foi agora. E se vocês quiserem aprender uma coisa ou mudar alguma coisa na vossa vida, o dia para mudar é sempre o dia de hoje, por isso se vocês quiserem começar, comecem. E se por acaso começarem e quiserem que eu veja e deixe like e deixe comentários, Coloquem a minha hashtag Maria num comentário ou na descrição, tanto faz, só para eu ver e poder dizer qualquer coisa. E o vídeo de hoje é isto. Espero que vos tenha inspirado a começar um desafio fotográfico, porque eu acho que é muito, muito importante para vocês, como fotógrafos, se vocês adorarem tirar fotografias e quiserem melhorar sem dar conta que estão a melhorar, e esta é a melhor forma de vocês se tornarem os melhores fotógrafos. Por isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.